Você sabe como deve abrir uma proposta para o seu cliente? O Minuto do Sucesso, o Márcio Miranda. Os compradores mais experientes, quando ouvem a sua proposta, independentemente do valor, eles fazem uma cara feia e dizem, nossa, como tá caro. Eles são treinados, aquilo está quase que no um automático para eles. Então, logo de cara, primeira recomendação para você, comece alto mas de uma maneira que você consiga justificar o preço. Falar, ah, mas o preço de mercado não permite que eu, co que eu comece assim alto ou vou ser desclassificado. Eu não sei. Você vê que os Rolls-Royce não é desclassificado, a Mercedes, a BMW, a Apple e vários e vários produtos. Coca-Cola, todos os produtos têm a sua grife. Então, primeira coisa, você vai construir a grife, o diferencial do seu produto, que pode ser, inclusive, você. Quando tudo é muito parecido, o diferencial é você. E claro, você tem um peso muito grande nesse atendimento no valor daquilo que o cliente está comprando. Então não tenha receio de, de pedir alto quando você está vendendo. Porque certamente o comprador vai oferecer baixo quando ele estiver comprando. Agora esse alto também não pode ser delirante. Você não pode pedir 15 mil reais por um iPhone. Claro, você cai no ridículo. Mas algo que dê para ser justificado. Peça alto até para você poder ter um poder de barganha. Se você pediu alto, você tem margem para negociar. Você parece mais flexível. O brasileiro não gosta de negociar com preço firme. Então, se você tem essa gordurinha para queimar, o ego do seu oponente vai ficar satisfeito e a possibilidade de fazer o negócio é ainda maior. Por incrível que pareça, você pedindo alto e tendo uma gordura, você vai facilitar a sua negociação. Gostou da dica? Dê um like aqui, assine o nosso canal, recomende para os seus amigos vendedores. Combinado? Grande abraço e até o nosso próximo programa.